Apenas 0,5% de todo investimento em pesquisa que os laboratórios fazem, vingam em um produto no final. 0,5% de todas as tentativas deles de produzir um produto novo, sai alguma coisa. Por que cara? Porque é saúde, porque não pode ter efeito adverso, não pode ter problemas, isso aí tem que ter um nível de segurança altíssimo, então normalmente a molécula leva ali mais de 10 anos para ser desenvolvida por uma série de critérios, regulamentos e fases. A gente está vivendo isso agora com vacinas e tudo, né? Vendo isso aí na prática. Então, para a gente ver o nível de rigor. Quem que é o propagandista nessa nessa engrenagem toda? Ele é o profissional que leva conhecimento científico para o médico, que atualiza ele, que relembra ele sobre os diferenciais competitivos de cada marca, Continua sendo do médico a decisão do que, que o paciente dele vai tomar com base no melhor tratamento. Mas às vezes você tem um exemplo aqui, né? a mesma patologia é, sendo ali desenvolvida dentro de, de, de, de pacientes que são diferentes, que tem um perfil diferente e que talvez para o paciente A faça mais sentido é, determinado medicamento, quanto para o paciente B já é outro, né? pelo perfil do paciente. Então que isso, quem julga é o médico. Mas quem leva esse conhecimento para ele é o propagandista.